Hey, hey detetives e ninjas estou aqui com um vídeo para mostrar a vocês como criar uma conta no clube pinguim Rewriting. você vai digitar no blog clube pinguim é... e a gente vai clicar mas vamos clicar aqui em play no tipo assim gente o clube pinguim e era para o flash play você sabe que todos os jogos do clube pinguim pirata era para o play, mas esse daqui é para o é pro HTML ou seja mudou o bagulho lá eu, eu já tinha uma conta de 2018 o clube Inglaterra foi o primeiro o primeiro que eu entrei mas eu perdi tipo meu nome já Aí vocês vão escolher uma cor aí eu prefiro escolher uma cor azul você vai escolher o nome do seu pinguim, vou colocar aqui cremeu dá o nome de exemplo, você escolhe o seu nome. Você não confirma o Recapt, por último, você deixa o Recapt para confirmar por último. Você concorda com esses bagulho aqui, esses aqui não precisa não, o último não precisa. Você concorda com a política de privacidade e, e a regra dos grupos Pinguim é, Depois você vai digitar, digitar, escolher, é, fazer, criar uma senha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 e esse daqui é o Clube Pinguim Reinscrito. É, o que eu fiz no vídeo anterior, a voz está saindo, mas só que o vídeo não está. Então esse daqui é o Acadouro É o Dock. Vamos para a Praia do Farol. Eu vou, é, gente, como o Flash Play acabou, é, muitos jogos não estão fam funcionando muitas coisas ainda não estão funcionando porque eles estão ainda é, transferindo as informações para HTML deixa eu... deixa eu ver se algum jogo está funcionando aqui vamos no na praia já tenho tá no meu cuspe aqui. cadê não tem eu acho que não está funcionando oh, tá tá vendo? Tá em desenvolvimento, em desenvolvimento para o HTML. Ou seja, não tá funcionando, gente, a maioria dos jogos. E eu acho que nem as as os selos. Então, muita coisa não tá funcionando. Eu tinha uma conta chamada Formain que foi minha primeira em 2018, mas eu não consegui recuperar. Eu quero recuperar ela.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 mas aqui, para quem gosta de clube pinguim, eu acho que não vai ter problema de esperar um pouco. É, de esperar um pouco as coisas acontecerem, né? De esperar eles desenvolver, desenvolver tudo. Porque, olha só, ah, não tá funcionando também. E a gente eu ouviu que o Taborda me deu...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 É, me deu ideia que eu vou trazer o segredo do catálogo é, Eu vou trazer... Eu não vou trazer mais minijogos Eu tentei trazer os minijogos é, Não deu certo... New Club Penguin, né gente? O New Club Penguin também está nesse sistema De, de é, transferir, transferir ação para o HTML Eu acho que eles estão passando para o HTML Porque eu ainda não vi como é que está lá Eu já sou um espião já? A tela aqui pelo menos tá funcionando fogo vamos deixar no fogo é, e eu vou trazer esse vídeo então gente já vou encerrar por aqui porque às vezes aqui é a ilha é só vocês entrando para explorar mais show no forte integrado aqui é a versão antiga do clube pinguim Cadê? ó não vai estar tá funcionando os selos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 O iceberg também não tá funcionando. Acho que até para girar ele, para afundar o iceberg, não tá funcionando. Gente. Ah, esse aqui tá funcionando. ava ah, vá. Mentira. Aposto que vai bugar se eu entrar. É, então. Não. Vou encerrar aqui. Oh, aqui tá cheio. Aí é, o clube permita tá até.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 é, acho que tá funcionando, deixa eu comprar alguma coisa Deixa eu ver o que eu posso comprar Vou comprar a coisa mais ridícula que tem Provavelmente não tem, né? Deixa eu ver, vou comprar... Não, eu nem tenho dinheiro pra isso Ah, vou comprar esse chifre de corno Essa cabeça de corno, de alce, né?